Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui é o Cícero limpando é, o chão, que ele tá arrancando essas placas de, de piso velho, limpando com querosene, querosene ou tiner? Por enquanto eu querosene, você não gosta muito nenhum, do, do Nenhum dos dois. Faz mal você? Sim. E a gente pretende melhorar esse chão aqui, ainda não, não sabemos o que vamos fazer, Nós vamos por outro ou se vamos só limpar e deixar esse piso original do carro? Fiz uma ferramenta aqui do meu jeito, tá vendo? Ó, ó, como é que ficou prático. É, só acho ruim pra limpar a cola. É, a cola, a cola é terrível, mas a gente limpa. A gente consegue limpar assim, uma... pega thinner, limpa com thinner, devagarzinho. Tem que criar a ferramenta porque puxando direto ele quebra. É né? Quebra. Ali já tá coberta essa lateral aqui. Aí a gente pretende fazer um, uns acabamentos nessas emendas, porque essas madeiras a gente ocupou aqui já tinha para não gastar muito. Compramos um pouco ali a parte de, que não tá nivelizada. Que nós compramos então ela é um pouco um pouco maior então não deu não casou as, as veio do, como é que é uma do Paraná não é bem? a metragem é uma que e aqui, aqui é o outro essa reentrância aqui não casou então tem que pôr alguma coisa aqui para tampar para ficar mais bonito agora tirar essa cola aqui é a hora que tem que ter paciência Rapa um pouco com essa ferramenta e depois passa. Não, eu coloco o produto e deixo ele agir. Depois eu venho e tiro. Ah, é? Hum. Oh. Tem que ter paciência mexer com isso aqui. O problema é o cheiro do produto, né? Uhum. Já estou querendo sair daqui. Eu sei. Está coçando meu nariz. Você não suporta. Mas eu vou tirando devagarzinho. Porque eu vou ter que tirar até lá no fundo, né, Bem? Né, tem até lá no fundo. Tá meio bagunçadinho na sala de trabalho. Mas logo vai ficar bonito. Tem que procurar uma outra placa, uma outra. Um outro produto, não sei. Esse aqui eu não gostei, não. É, e se a gente comprar esse mesmo aí que é.. Esse daí é por metro, pelo jeito, né? É inteiro. É na verdade, Madalena, esse daí é original do carro. Mas eu já vi colocar inteiro. Dá, dá, pra, dá pra colocar. Tem que tirar a medida aí e comprar um outro e colocar aqui pessoal ó opa aqui ó esses fios eles estavam lá dentro e eu percebi que não tava muito legal então tirei o banco fora é limpamos lá a gente não a mostrou época, limpamos, mas limpamos. eu mostrei mostrou? uma parte eu mostrei eu limpei tudo hum. aí trouxe os fios para cá agora que tem fio de som e fio de bateria agora nós vamos puxar para cá pra gente poder fazer bem feito com um poucos fios também, vou tirar alguns fios fora hum. O som dele eu não vou deixar do jeito que tava não Porque... Muita coisa, né? É muito, não, não preciso de ser não Tá bom, então Certo? Gente, é o seguinte Quando a gente começa a mexer naquilo que não era da gente A gente começa a descobrir coisas que a gente até se surpreende Olha o que eu descobri aqui, ó Ó Debaixo... Tá olha, olha, essa é a madeira original do carro. O que, que eu tô pensando? A pia tava aqui, certo? E aí eu tô pensando, não tô falando que é água que caiu da pia. Dá uma olhada nisso. É. Sim. Ainda bem, isso eu fiquei muito feliz. ó. Não tem podre no carro. Já falei um dia, um dia desse, eu falando novamente. Essa é a madeira original. Ó. Então eu vou ter que fazer o quê? Arrancar agora, agora eu vou ter que arrancar mesmo aqui, você ó Tirar um pedaço que nem se tirou aqui, não. É, isso, só que aqui foi apenas um teste hum. Eu vou fazer uma coisa mais feita, bem feita Eu vou cortar ele Numa linha reta Vou pegar Tem mais, mais ou menos É mais fácil pra emendar, né? É isso, vou pegar onde você tá mais ou menos aí, ó Onde tá essa ferramentazinha que eu falei que eu improvisei Vou trazer até aqui, ó Ó, até aqui, ó Tá vendo? Numa linha reta Aí a tábua eu já tenho uma tábua inclusive, igual essa que está embaixo. Aí eu vou colocar e vou arrebitar, porque aqui é um arrebite, ó. Esse arrebite eu tenho. É lógico que eu não vou acertar o arrebite aqui, né? Isso aqui eu vou tirar fora, não vou conseguir acertar é o mesmo furo. Mas eu vou fazer isso. Vou ter que ter paciência agora para tirar isso aqui, gente. Ó. Descolar essa... Ela foi colada na madeira antiga, tem que ter essa paciência aí, ó, de Jó. Mas quando a gente quer fazer, Mas, a gente aqui? faz... Dá problema se deixar? Ah, é madeira velha, né? Acho que vai dar sim Olha lá, tá vendo? Ó. Nossa, tá bem podrinho, hein? É, ó Nossa, e se for descobrindo Tiver mais podre? Na madeira tem podre Não vai ter podre Ainda oh. bem que não vai ter podre na lata Mas na madeira vai A gente, tem que que A gente faz o que tem que fazer Faz bem feito pronto Tá vendo? É, certo, acho que era trocar madeira inteira é, se for preciso A gente troca também É uma placa de Compensado naval Eu acho que é compensado naval Tá vendo? Não tá tão Dá pra fazer bem feito Se quiser fazer, faz, ó Olha onde é que a água foi descendo bem, ó hum. é, me Surpreendeu isso aqui agora, viu gente Eu não esperava que isso aqui não é, mais um gasto. Mais um gasto, é. O bom, eu falei tá falando. Quem for comprar esse carro futuramente, vai comprar um carro bem ajeitado. Né? Não, não com um bom tempo com ele. Antes de pensar em vender. Olha lá, tá vendo? Ó. Eu tava achando que era só esse pedaço aqui, ó. Descobri que também desceu água. Ó. É, Cícero, eu acho que era. É que você já serrou aqui, né? Isso. Mas aqui ela tá boa, ó. Tá, Dá extra... pra você serrar aqui, ó. Dá, ó, ué. Reto. Não, mas aqui no fundo aqui, tem que descobrir até onde que tá desse jeito. Deixa eu mostrar meu dedo aqui, ó. Reto. E lá reto também. Vou descobrir até onde que tá mais ou menos aí. Eu acho que Em vai... vez de fazer isso que você tava pensando aqui, porque aqui no meio tá boa. Tá, tá mesmo. Bom. Parece que é só nas beiradas, Cícero. Tá não aí, não. Não? Não. Aí tá bom. Tá vendo aí, ó? Ó, oh, aqui tá novinha. Tá. Pode arrancar isso tudo fora, né? Acho que se já não te arranca, ó. Melhor fazer bem feito do que depois ficar chateado porque não fez, né? Lá até rasgou. Tava rasgado já. Ah, já. Tá. Eu percebi que aqui é lugar do arrebite, Descobri isso aqui, ó. Eles colocaram uma massinha aqui, mas aqui embaixo ah. tem um arrebite. Olha lá. Ele tava rasgado já, tá vendo lá? Uhum. Quando nós compramos o um carro, nós visto. Será que na Caitaxa vende isso? Acho que vende, né? Olha lá, só até ali, tá podre. Aí nós passa um produto ali e tira. Entendeu? A gente tira isso daí fora e faz um serviço bem feitinho, bonitinho, pronto, acabou o problema. Lá só tá preto ou não? Daqui pra lá, ó. Daqui, ó. Dá, dá pra tirar e fazer um trabalho aqui, né? Esse aqui foi água também, ó. Eu acho que foi água de pia, Madalena. É. Acho que foi Pode sim. ser daquele do tambor, né, Cícero? Eu tava Pode vazando, ser. né? É. Então, dá pra você tirar reto lá, né? Sim. E reto aqui, ó. Em vez é. de tirar tudo isso ver o que faz, pode deixar, sem é problema não. então o filtro já já serrou ali já limpou agora tá dando uma lixada hum, como é que é isso aí? escova de aço para tirar cola está tão ficando bonito né? Vamos eu vou colocar madeira, né? Uhum. Só que essa madeira eu vou, eu vou dar um trato nela com verniz primeiro e Depois eu vou colocar ela aqui bem colocadinha Vou calafetar essa... Quando ela encontrar aqui assim, ó Eu vou calafetar ela aqui com PU De fora a fora para se porventura cair alguma água Ela descer pelo tapete E não vir aqui, entendeu? Uhum. Não ofender ela Tá limpando aquela parte da... Como que fala isso aí? Isso aqui é a... a madeira que ficou grudada, que, né? É, que grudou aqui. Como esse aqui é o tapete original, vou preservar ele. Vai dar um trabalho, mas vou preservar ele. Não custa nada, né? melhorou. Vai devagarzinho. Vai tirando... Vou tirar essa bateria daqui, paciência depois tem tirar essa bateria daí, botar para carregar sim ó, eu achei que ia ser difícil ele tava tirando com aquela ferramenta ali ó, aí eu peguei o formão para ajudar ele o formão tá sendo melhor, o né? formão, apesar de ser fininho, né? devia ter pego maior nesse lá, tem mais, lá. Né? tá indo bem, ó formão mesmo isso aí? É. Eu que dei de presente pra ele, gente, um jogo de... Um jogo de formão. Trabalhar em madeira, né? É, tá trabalhando em madeira aí, ó, fazendo arte. Aí quando tiver limpo aqui, eu mostro tudo limpinho. Outro, outro. Essa terra que fica aqui debaixo, ó, não é terra, né, Esse é... aí foi res resto de madeira que foi grudando, né? Terra. Agora vai tudo ter que limpar, cor, passar um produto, passar um. Mas não vai sair tudo isso, né? Não, mas também não vai precisar, não. Vamos limpar o que, nós... o que a gente conseguir, né? Conseguiu massa. Esse pedaço aí mesmo, nós vamos ah. dar um jeito nele, ó. Ficou muito feio, Sim. já tava rasgado, na verdade. A gente tá rasgado, né? É, mas daí a gente. Tira esse pedaço então, fora ainda é tem, ó você buscar o outro formão grande então, é. Esse daqui foi rapidinho daqui Agora aqui, tem essa parte aí no canto tirar. A gente tira isso daí tudo Vamos trabalhando aos pouquinho E vamos terminando o trabalho Já está é bom Corta essa parte que não presta né? lá fora Certo? Certo Então tá bom O já, já serrou ali, já limpou. Agora tá dando uma lixada. Como é que chama isso aí? Escova de aço para tirar cola. Tá ficando bonito, gente. Né?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 já colocou a tábua essa daqui essa daqui até lá agora ele vai calafetar, né? colocar outra tábua lá também pra calafetar mas eu acho que ele tá preparando já pra calafetar aqui, ó tá comendo uma saladinha agora que eu trouxe, né? saladinha de fruta Afinal... A saúde. É, afinal, tem que... nessa é trabalhar, né? Tem que comer também. Uhum. Ah, abelhinha, abelhinha. O que ela achou de doce aí? Eu. Eu? Uhum. Eu, né? Uhum. Ó, gente, tá ficando bom aqui, ó. Ele já pregou essa madeira aqui. Já passou um... Verniz com cola. Não, como é que chama isso aqui? É verniz com cola. Pode serra com cola. Tá indo. O trabalho tá devagarinho, mas tá indo. Olha o sapatinho dele, que bonito. Tá parecendo um Jeca com aquela calça curta. Pessoal, o filtro passou pela plano ali parte que está branca. E agora ele está passando a esmerilhadeira para dar um acabamento melhor.